Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo Hoje eu vou explicar um pouquinho mais um passo a passo de como fazer o método receita de bolo Que nem eu havia explicado para vocês lá no grupo Aqui mesmo nos vídeos anteriores eu já falei sobre isso, já dei um, uma, uma aula sobre como fazer Hoje eu vou ensinar o um passo a passo de como vocês vão fazer isso daí para tirar, sanar todas as dúvidas Qualquer dúvida possível que tiver sobre esse método, esse vídeo vai servir para você. Como eu analiso os criativos, como eu subo as campanhas, eu acredito que em até 12, 12 horas, 16 horas no máximo, aí, em menos de 24 horas você já tem um resultado, já sai com venda. Praticamente todo mundo, 100% de quem aplicou no mesmo dia já teve resultado, tá galera? É um método simples que eu desenvolvi ao longo desse, dessa jornada aí, tem... Praticamente um pouquinho mais de dois meses que a gente tá no iluminado, mas serve para você vender qualquer tipo de produto, desde que o ticket seja abaixo ali em torno de 50 reais, 30 reais, 40 reais, desde que o ticket seja abaixo, você consegue usar essa metodologia 100%, galera. E é uma metodologia que ó, é receita de bolo, hein? Então eu vou falar como que vocês vai fazer o primeiro passo ali e depois replicar. É a quantidade de criativos que vocês quiserem Se vocês quiserem fazer com 3, com 5, com 10, com 20 Eu já cheguei a fazer até com 72 criativos totalmente diferentes É um método que eu achei que é bem simples e fácil Você analisa ali o criativo em poucas horas ali Que nem no método, é, eu segui o método passo a passo de, de acordo com o método Porém não tive tanto resultado assim, né, que nem é essa metodologia que eu ensino vocês a, a testar o criativo em poucas horas, que nem no método fala sobre você subir um criativo e deixar três dias rodando ali. Eu fiz esse teste e não gostei, então eu comecei a desenvolver vários outros testes até que eu achei um padrão que ficou excelente para todo mundo, e todo mundo que aplicou teve resultado excepcional assim, tá galera? Que nem no, no, no método, ele ensina você a subir um criativo e deixar 3 dias ali rodando a 10 reais. Então, você gasta 30 reais. Com essa metodologia, você chega a gastar ali no máximo 20 reais e você testa 10 criativos. Então, eu vou ensinar aqui um passo a passo rapidinho como vocês vão fazer o primeiro. Depois, vocês multiplicam ao tanto de criativo que vocês tiverem. Se vocês tiverem 10, sobe com 10. Vocês não vão gastar mais do que 20 reais nesse teste para você validar um criativo, tá, galera? O que você vai fazer? Normal. Vai criar a campanha normal aqui. ó Vou colocar aqui a receita de bolo. Vai subir para conversão, tá, galera? Galera, sempre conversão. Vai ser bem simples, bem rápido. Ó, subi aqui a campanha, certo? Vou definir o meu público, ali mulheres. Vou marcar o pixel tudo certinho aqui, ó. Aqui é, uma, é um conjunto de anúncio novo. Vou marcar aqui é, um, uma conta nova, então não tem nada aqui marcado. Vou aqui mulheres 20, 25 a 44, como eles explicam lá no curso, daí 100%. galera. Deixa aqui normal, aqui vai subir um criativo normal que vocês queiram. Vamos colocar aqui, aqui é um criativo, adicionar a imagem, Vou colocar isso aqui mesmo. Só para é, tirar esse erro aqui para explicar para vocês como que vocês vão fazer. Aqui vocês vão colocar o link de vocês de afiliado normal, né? Vou colocar só o do Google aqui, só para ele parar esse erro aqui. Beleza, vim aqui, publiquei a campanha ali. É, agendei o horário, tudo certinho. Agendei ela vai subir para o dia 12 meia-noite. porque eu gosto de meia-noite? Eu já fiz teste com 5 horas da manhã, 7 horas, 10 horas, 12 horas, meio-dia, 1 hora, 1 hora não, 6 horas da tarde, 10 horas da noite. Ela, ela completa 12 horas e ela gasta o tanto que você definiu ali, que nem se você colocou para rodar 10 reais, da 24 horas, ela gasta 10 reais. Eu gosto, nos testes que eu fiz, todos, o que maior me deu retorno foi a é, meia-noite, então... Eu subo à meia-noite, todos os meus criativos, não importa qual que seja, se é Remarket ou é, Video View, eu subo meia-noite para ele ficar redondinho ali, tá? Pronto, publiquei aqui, já tem um criativo, certo? Então, eu tenho um criativo. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Duplicar ele em nove vezes. Dupliquei 9 vezes. Então, eu vou ter 10 conjuntos de anúncio e um mesmo criativo. Ó. Esses 10 conjuntos de, de anúncio e apenas um criativo, certo, galera? O que, que vocês vão fazer aqui? Cada um desses daqui, você vai colocar um criativo diferente. Uma copy diferente, uma headline diferente, uma, uma imagem diferente, um vídeo diferente. Totalmente diferente. Você vai fazer 10 criativos totalmente diferentes um do outro, tá, galera? Por quê? Você vai testar 10 criativos diferentes para você encontrar um validado. Você vai subir ali meia-noite, 10 criativo, por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, provavelmente todos gastou ali em torno de R$1,00, R$1,50, às vezes gasta até R$2,00. Então, por isso que eu falei que no máximo você vai gastar R$20,00 para acessar 10 criativo. Qual que é, é o ponto crucial desse, dessa receita de bolo? É o INTECH Checkout. Você vai marcar o é, INTECH Checkout. Por volta de mais ou menos entre 10, 10 INTECH Checkout, você consegue fazer uma venda Então assim, em torno de O meu, o meu checkout É em torno de 75 centavos Então a cada 10 internet checkout No valor de 75 centavos Eu tenho uma possibilidade de venda Então eu vou gastar R$7,50 Para fazer uma venda E se ele não fizer uma venda E fazer mais 10 internet checkout Então 7,50 vezes 2 Dá 15 reais Então a cada 15 reais eu tenho uma possibilidade Duas possibilidades de fazer uma venda Ainda estou no lucro porque a amostra é R$26,80, se é 15 reais ainda eu ganho ali 11, 80 centavos né? Então, eu tô no lucro ainda. Por que, que o meu initiate checkout ideal é 75 centavos Por causa disso. Porque 20 initiate checkout está dentro do padrão ainda para me fazer uma venda. O normal é entre 10 initiate checkout. Quando eu rodei a amostra no começo, ali, depois que eu fiz vendas ininterruptamente, todos os dias, com a quantidade de vendas... Expressiva para mim que tava bom O meu initiate checkout ideal foi 7 A cada 7 initiate checkout eu fazia uma venda Então, imagine Eu gastava ali em torno de nem 7,50 Dava uns 5 e pouquinho, 5 e pouquinho fazia uma venda Eu cheguei a bater 2,22 por venda no cartão Eu cheguei a fazer 70 e poucas vendas a O CPA a 2,20, R$2,30 por cartão, tá galera? Então assim... Essa é a metodologia que, cara, tá. Quem tá aplicando ela tá tendo muito, muito, muito resultado mesmo. É, não sei se vocês viram no, no Instagram a quantidade de de gente que aplicou o método e tá sendo 100%. É ficar esse método, eu segui o método original do curso não tive tanto resultado, então acabei desenvolvendo esse, esse método receita de bolo, tá galera espero que tenha ficado claro o jeito que eu faço, eu subo uma campanha 10 conjuntos de anúncio 10 anúncio é, depois que eu validei aí vamos supor, subi 10 conjuntos de anúncio e 10 criativos totalmente diferentes desses 10 criativos, um performou bem ele saiu até venda ele está no custo ali de 90 centavos, 80 centavos, no checkout. O que, que eu vou fazer para otimizar esse criativo? Fazer com que ele venda com o mesmo orçamento, só com o valor mais baixo ali, de 70 centavos, 50, 45, não importa. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse criativo que deu certo e vou fazer cinco criativos com headlines diferentes. E, e, e pego essas cinco aqui e duplico ela. Só que eu vou testar cores diferentes no criativo. Para ver se otimiza, porque às vezes a cor ali, tendo um contraste com o Facebook, às vezes acaba ajudando. Então, assim, eu otimizo o, o Criativo em si. Por quê? Com R$10,00 eu fazia uma venda, agora com R$10,00 eu posso fazer duas. Depois que eu encontrei o Criativo perfeito, otimizei ele para vender mais com menos valor, aí eu começo a escalar, eu duplico em várias vezes, aí eu vou testar público que compra mais, público que compra no cartão, é, teste no, no main chat com o mesmo criativo voltado para cartão. Então, assim, tem N possibilidade com esse método aqui, galera. Vocês podem ter muito, muito, muito resultado mesmo, tá? Eu espero ter ficado bem claro aí. É um conteúdo, cara, de altíssimo valor. Teria gente que teria cobrado esse, essa metodologia aqui, no mínimo uns então assim, para vocês estarem é, tá aprendendo. Essa metodologia... É 100% eficaz Quem aplica tem resultado E é bacana E é simples, galera, é simples É só criar 10 conjuntos de anúncios, 10 criativos diferentes Bater o internet de checkout ali Em torno de e R$1,50 é... Passou disso, pausa a campanha Porque a cada 10 de checkout Se você for deixar R$2,00 vai dar R 20 Você vai ganhar R$5,00 se você fazer uma venda com R$2,00 Então eu pausa ali A campanha para mim não tá no prejuízo Tá, galera? Então, é... Esse é um conteúdo, assim, de riquíssimo valor mesmo. É, se esse conteúdo realmente valeu a pena, é, dá, um, dá um like aí, dá uma curtida, deixa o um comentário, vê se você tem alguma dúvida referente a isso, compartilha com outros iluminados, porque esse conteúdo aqui realmente vale ouro, tá, galera? Então, espero ter ajudado vocês aí, até o próximo vídeo, tá?